Mano, seguinte, eu já gravei o um vídeo que vocês vão assistir logo agorinha E eu já adianto pra vocês que o vídeo tá est extremamente legal, mano, extremamente divertido, foi um dos Death Runs mais divertidos que eu já joguei na história do Fortnite criativo, na história deste canal, eu assim esse vídeo inteiro, o vídeo é bem curto, como vocês podem ver aí, é menos de 10 minutos mas se você puder deixar um like aí, vai me ajudar demais, deixa um like, se inscreva no canal, se você não for inscrito que eu tô trazendo vídeo com bastante frequência aqui beleza? É nós tamo junto agora sim pra esse Death Run que tá em cima Rapaz, seguinte, preste atenção, eu e o senhor Antônio estamos dentro de uma missão onde os nossos amigos soldados todos morreram e Precisamos urgentemente fugir dessa ilha, correr o mais rápido possível E essa ilha vai entrar em modo de destruição, Antônio Quero saber se você tá pronto ou não tá pronto, Antônio Estou preparado para salvar o mundo Bora iniciar essa bagaça Já deixa o like aí embaixo e bora correr, mano Pra chegar no final ah, Beleza, iniciando o jogo Comecei Saiu na fita. Fora da ilha. Acredito que esse mapa aqui, ele não é mapa pra duas pessoas. Ele é só pra uma pessoa. Segue mais nem, meu Tô seguindo seu nome, meu amigo. Mas tem muitas árvores aqui. Tá difícil chegar até aí. Não tô conseguindo te ver direito. Mas beleza. Antônio, lembrando que a gente só tem 14 minutos, menos de 15 minutos, pra finalizar esse treco aqui. Beleza, Antônio. Bora começar esse treco. Vai, mano. Agora, olha para. isso. Tudo se explodindo, Antônio, na nossa frente. Ai, meu Deus. Uou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É. Ah, não. Já peguei. Eu deixei espaço livre pro Antônio aqui, mano Mas que que é isso? Soldados bons, Antônio São soldados que andam acompanhados lado a lado Pelo menos agora já ficou mais visível a minha frente aqui, mano A gente tem que correr o mais rápido possível Que como eu falei pra vocês, tem selvagens atrás da gente E meu Deus do céu, ai, ai, ai, consegui passar, consegui passar boa, Ai, boa, ai, boa. Meu ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, ai, Deus do céu. Ai, Deus do não, do do Deus céu. não do consegui pegar. passar Ai, não, não quebrou nenhum, nenhum Nenhum Nenhum Ai, quebrei um, quebrei um. Quebrei outro, quebrei outro. E. Ai, ai, quebrei ai, todos. Ai. ai, morri bem no final, mano! Soldado do céu, eu quase consegui, mas não consegui. A minha parte já fiz, Antônio. Agora é a sua vez. Parei, John. Cara, é a sua matar. vez. Beleza, Antônio, tô chegando, tô chegando, tô chegando atrás de ti Tô logo atrás de ti, não Me espere, meu amigo ah. Ó, o Antônio já chegou lá, já está no checkpoint Essa fase, pelo visto, é de boa, mano Ó, chegamos aqui, Antônio, o que, é que você tem que dizer? Não interessa pra você, palhaço O Antônio é um cara ligeirinho, já tá mano. explodindo tudo Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, ai, velho <risos> <risos> Beleza, Antônio Se recupera dessas desavenças, <risos> entendeu? A gente não pode esquecer que isso aqui é uma ilha Onde? Ah, beleza, não, peguei as moedinhas. Não. Calma, calma, calma. Isso aqui é uma ilha onde tem, mano, ai. vários selvagens aqui. Que foi, Antônio? Que foi? Os canibais aqui na frente, cuidado, cuidado. Tô aqui na frente dos canibais. Ai, meu Deus, mano, tô com muito medo. Ai meu Deus, ai meu Deus, olha esse, galera. Ai, ai, onde que eu tenho aqui, Adoro? Onde que eu tenho aqui? Adoro! Adoro! Esquerda, esquerda! Ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Cheguei aqui, mano! Quase que eu morri! Vocês viram canibais ali, mano. Realmente essa ilha tá muito perigosa, Antônio. A gente tem que dar um jeito de escapar disso aqui. Que você tá rindo aí, feliz? Ô. Para de ser feliz. Tem que ser feliz. um pouco dramático. É, eu tô feliz! Ai, ai! Antônio! Tinha literalmente uma pedra no meu sapato aqui. Ai, meu Deus, oh. fodido, Antônio! Ai meu Deus. Oh. ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o animal vai ser destruído! Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! O que, que foi isso? Beleza, beleza, oh. beleza! Ai, meu Deus, Antônio, Conseguiu? passei, passei, passei, passei! De primeira! Esse soldado aqui é soldado treinado, meu amigo. Isso aqui, olha, é anos de exército, várias guerras, vários tudo. Beleza, mano. Ó, Antônio, eu tô te ajudando aqui, ó. Com algumas traps, horas, tá? Isso aqui é parceria. Soldados bons, Antônio. São soldados que andam acompanhados. Lembrando que a gente só tem 11 minutos pra finalizar esse mapa. Em 11 minutos, essa ilha vai automaticamente explodir, mano. Esses carambases selvagens, esses sei lá o quê, que que estão aqui nessa ilha, que tentando matar a gente, mano. a gente não fez nada demais, a gente veio fazer uma missão tranquila, entendeu? Missão de paz. E os caras estão tentando matar a gente, bora, Tuguinho. Tá olha o Tuguinho chegando, olha o chegando. Beleza, Antônio, tá pronto pra próxima fase ou não, tá, meu amigo? Estou prontíssimo, meu parceiro. Beleza, é isso aí, ó. Um cara treinado. O Antônio parece um Xing Ling. Treinado com os. Mai... Ai, ai, Antônio, ai, Antônio! Meu Deus do céu, tem muita trepa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, não pode parar, não pode parar, não pode parar aqui, não pode parar aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai mentira, mentira, mentira, mentira. Ai, Antônio, Morri, cara. Nossa, tu salvou minha vida. Ai, Antônio. Ai, Antônio. Não, não. Eu tô aqui, Antônio. Ajudar, espera, ajudar. por favor. Eu vou te honrar. Ai, ai, ai, eu ai, vou te honrar. Ai, ai, vou ativar todas as campanhas Quase também. que eu morri, Antônio. Quase que eu morri. Uh. Ah, eu morri, Antônio. Soldado bom é soldado vivo. Tá, de não morrer. Ó, pulou aqui. Tem que ter horas de águia, mano, porque a gente tá em alta velocidade, claro. Ah, obviamente, a gente tem que vai fugir vai o vai mais vai rápido possível. Ativou várias séries para mim, meu amigo. Você é um ótimo Uau. soldado, mano. O melhor soldado que um outro soldado poderia ter com uh. um amigo. Ai, meu Deus, consegui ai, meu, um meu Deus. Arco. Consegui um arco, consegui um arco. Eu não peguei arco nenhum, Tô Será que eu tinha que ter pego? Caiu aqui na frente, em barril. Uou, ai meu quebrei Deus! barril. pode barril, barril. Ai, quebrou. Ai, ai. ai. Que? Eu não entendi, foi nada. Eu não entendi, foi nada, uh. mano. O que, que foi isso? Tô cheio de uh, nesse túnel, eu passei. Tô esperando, meu irmão. Uh, que? Já morri, já. Eu preciso chegar no Antônio, rapaz. Eu preciso chegar no Antônio. Ah, não sei se tinha que ter pegado arco, não. Não posso barrar em nada. Não, corre, não, corre, não, corre, eu corre, corre, corre, corre, corre. Beleza, beleza, beleza, beleza. Ah, Ai, ele manda que tem que pular aqui, ó. Ai, meu Deus. Uh, uh. Corre, corre, é. meu corre, meu parceiro, corre meu soldado Aligera é, esse passo posso. Ai meu Deus, passei do primeiro, passei do segundo Tô chegando, Antônio, tô chegando Ai meu Deus, tem mais aqui, ah. tem mais aqui Não, Oi. não, não, Antônio, não, não, não, não, cheguei Cheguei, beleza, Antônio Pelo amor de Boa. Deus, Antônio, a gente só tem 7 minutos pra fugir dessa ilha Vamos acelerar esse passo, meu amigo Ai meu Deus, ai, nossa frente Ai, ai, ai, entra bem, entra bem Ai, Antônio, ai Ai, ai. Toma lá. Passou aqui, passou aqui. Aqui ativa o um negócio que eu não sei o que é. O que o personagem está parando, hein? O personagem também está gravando. Tô, Antônio, Tônio. Estamos chegando no final, Antônio. Ai, meu Deus. Ai! Tava ali o um helicóptero, Antônio! Que? Ah. Tô fugindo por aqui. Tchau, galera! <risos> ai, Antônio, tô aqui no lugar do mapa. Tô suja, aqui, eu não morri. Eu tenho que ressurgir aqui, mano Mas enfim, ali é o helicóptero Que a gente tem que usar pra fugir da ilha, mano Calma lá, calma lá Acelera de novo, bigodão Pelo amor de Deus, meu amigo Pulou aqui, pulou aqui, é. soldado bom, soldado ruim, soldado mau. E o helicóptero? O helicóptero tá bem no final, Antônio. Tu viu o helicóptero até agora, Antônio? Pelo amor de Deus, que isso, soldado? Que okay, isso, soldado? Você já foi melhorzinho, hein? Calma, pulou aqui, pulou aqui. Beleza, beleza, beleza. Agora eu vou conseguir, mano. Agora eu vou conseguir. Vou conseguir, vou conseguir. Vou pegar, vou pegar. E finalizamos, Olá. mano. Olá. Fugimos da ilha, Antônio. Vamos, um... Soldado, você é um ótimo soldado Não quer é querer dizer nada não, mas nós formamos uma boa dupla Conseguimos fugir da ilha, dos selvagens, dos canibais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, mano, de fato Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal se você quer mais vídeos como esse E é nóis, valeu galera, tamo junto